A gente fez um evento aqui na Padoca, hoje é sexta-feira, dia de gravação desse vídeo, apesar de vocês estarem assistindo na quinta-feira... E o cara gritando, né? É. É, é, ele tem tá com... Viagem. ele tá então, com... Você... ele tá com o Mickey aqui, deixa eu tirar essa legenda... Ele tá com o Mickey aqui, né? Mas mesmo assim dá pra, dá pra perceber que ele tá falando um pouco alto, né? Eu conheço o Padoca da Esquina, tá na descrição do vídeo as informações da loja, cara, tem muita coisa aqui, desde o Vai ser umas paradas da hora, hein, refeições, hum. Até refeições, beleza? Mais uma coisa, a gente tá fazendo uma campanha de arrecadação, as pessoas trouxeram é, agasalhos, comida, que a gente vai doar, então vai estar tá no final do vídeo todas Porra, legal, as informações hein? pra vocês conferirem. Antes a gente começar... Cara, o tamanho desse prato de macarrão? Mano, eu, eu acho que eu tanco. Eu acho que eu tanco. Assim, de, de aguentar comer. Mas de querer comer, eu não tanco. Sacou? Tipo... Tanco de aguentar, mas, tipo, chega um certo ponto que você não quer mais comer. Que ainda tem espaço e você tá, tipo... Sabe? Eu quero também lembrar da lógica Você até comeria outra coisa. Mas aquilo ali você já não ia tancar mais, tá ligado? Acontece, acontece muito, tipo, com, com, com batata frita e tal. Essas coisas, né? Gits acessa em logocovutis.com.br Dei um exemplo e falei essas coisas. O modelo dele de camiseta tem boné, tem caneca, tem avental. Beleza? Logocovutis.com.br. Acessa lá e garanta já seu produto. Então vamos começar, mas antes, se você não conhece o canal, se inscreva aí, deixa o joinha, segue lá no Instagram e bora que eu tô com fome. Bora que eu tô com fome. Isso uma colher um pouco maior, não? Ele vai comer de colher. Essa aqui o galego solitário sem inveja, hein? Então, ele é É juntou todo mundo boa. em volta para ver. Aqui, a <risos> E vambora. Desafio da maior macarronada do Brasil na padoca da esquina. O pessoal podia ficar na frente, né? Do outro lado, não atrás, né? Porra. Podia deixar na moralzinha ali atrás. E o pessoal que queria ver, né? Pô, o pessoal que queria comer deixava ele em paz, né? Deixa lá atrás. Mas o pessoal que queria ver podia ficar, tipo, atrás da câmera. Do outro lado ali, onde não fica dando pra ver a cara deles ali. Com cara de bobo olhando, né? Porra. Fica só, aparece o pessoal assim, tipo... Vai comer isso tudo? <risos> 3, 2, 1, valendo! Não, tem, tem mais embaixo, tem mais coisa embaixo, velho. Tem um padoca, e essa é a... tem um queijinho, parece que tem uma carne moída ali, não parece? Maior do não tem a impressão, será? A padoca já tá se consagrando... Ah, o pessoal mal, foi pro lado, saíram de trás. De então aproveita aí e deixa sua sugestão nos comentários. Que tipo de prato você quer ver aqui no canal? De repente, algum prato típico do Brasil? Bom, que também não fica o pessoal ali ali na, na passagem e tal, né? Que já é na frente da porta. e Muita gente tinha pedido o vídeo oh, da macarronada. nada. Do... finalmente está aqui para vocês. Exato. Vou fazer aí que o macarrão é do tipo talharim, esse bem fininho, e o molho é bolognese. Hum. Também não podia faltar, é claro, muito queijo ralado em cima para completar. Cara, queijo ralado. uma delícia. Ainda mais pra mim, que sou descendente de italiano, né? Vocês curtem o um queijo ralado no macarrão? Queijo ralado, uma pimentinha, porra, fica ficar show, hein? Um molhinho de pimenta, porra, vai top. A cara do pessoal é... é... é demais, velho. Não, e o pessoal fica coladinho, perto, só aqui olhando, né? Mas eu, eu não sei se eles já conhecem, porque tem muita, muito, muito vídeo que ele começa a rotar e começa, tipo, mano, imagina o pessoal que tá aqui colado assim em cima querendo ver, né? Porque, tipo, mano, é muita comida, é, é muita comida, é difícil. Que joga na sopa? Mesmo com todo o tempo que eu dei pra comida esfriar, como tinha muito macarrão, o meio ainda tava bem quente mas isso não chegou a ser um problema. A ah, só vai. Né? O que mais me atrasou foi a própria dificuldade em pegar o um macarrão com garfo. Eu ah, eu prefiro. Alguma estratégia específica antes de começar. Mas enfim, já tinha começado. O lance era realmente tentar não diminuir uhum. a velocidade. Eu prefiro velocidade um garfo. você começa é um tipo de coisa que você tem que prestar atenção quando o desafio é muito grande. É importante. Olha só aí, eu eu, de... eu falei que que esse pau eu aguentava, mas o prato ele é ele é bem fundo, cara. O prato ele é bem fundo. Esse pau eu não, não aguentava não, hein. Sei que você não aguentava não. Para sua confiança aumentar, porque às vezes por mais que você coma, a comida não parece acabar de jeito nenhum. Isso pode afetar o resultado do desafio. Em campeonato também é a mesma lógica. Vá melhor no começo, que você fica mais confiante e isso te motiva. Hahaha. <risos> São as caretas. senhora verde, o que que tá acontecendo aqui que tá todo mundo parado em volta nossa, olha o tamanho desse prato ainda, cara e ele comeu muito e parece que não saiu muito do lugar, né o bom é que macarrão é mais fácil de, de engolir, né Só tô meio. Tá merendando aqui, ó. Pra vocês terem ideia, até o próprio peso total é desse desafio foi intimidador. Afinal de contas, 7 quilos. 7 quilos? Que aqui no canal. Não dá, não, velho dá não, dá, não, dá, não, dá, não, dá, não. Parecia dar no começo, cara. Parecia dar. Eu olhei assim e falei, mano, dá. Aí começou a tirar, tirar, tirar, tirar. Ainda tinha muito prato fundo. Eu falei, não dá, velho. Não dá, não. Esquece aí. <risos> Mas a ideia é justamente essa Me preparar isso aí na coisa testa melhor não. Testar meus limites <risos> Sempre com Olha isso e claro Respeitando <risos> o meu corpo Força Força <risos> Três pessoas seria difícil? Não, três, três É três Três é difícil, realmente Sei lá, é muita, muita coisa, mano Olha O prato teria mais fundo do que parecia Tinha muito, muito molho. Ele tá lutando, cara. 7 quilos é muita coisa. O macarrão não tá entre os alimentos mais difíceis de comer em grande quantidade. Com certeza, frituras e proteína dão mais trabalho. Então, você mastiga mais, que né? Eu um vídeo do Sei lá. Que eu aqui na Se você macarrão, viu, você mastiga um pouco menos. Vai ser um ótimo vídeo pra você poder comparar. Cara, eu como legal, mas acho que mesmo mesmo a velocidade começou a cair mais depois da metade em do treino. Em três aí, o realmente se dificil, começou a atrapalhar. Afinal de contas, não é toda hora que a gente come 7 kg de comida, né? É. A partir daí o desafio começa a exigir mais esforço, mas eu fiz uma boa preparação e eu tava bem confiante. Que é que o cara se prepara para isso, velho. Passa semanas comendo antes, ou não sei tava vendo um cara comendo é exatamente. Por que você demorou pra chegar em casa? Eu tava com... Você tava com outra? Eu, cara, não. Eu tava vendo um cara comendo. O cara comendo? Tipo... É, tipo... É aquele cara lá da internet. Tipo... Você tá assistindo esse vídeo na data Olha da a luta, velho. Cara, tem gravação hoje Olha em, a luta. em Goiânia no final de semana. Confiram um o comentário fixo com todas as informações minutinhos. e o meu Instagram, porque às vezes eu faço live lá, beleza? Então vai lá, me manda mensagem e bora interagir. Confiram o resto do desafio e não esqueçam, é claro, de ver as doações no do final do vídeo. Valeu e até a próxima. Eu tô falando aqui que eu tava falando pra vocês. Você já tava com fome? Você vê um negócio é desse, de para fechar a tá... live e jantar, né? Sete quilos de macarronada a maior macarronada do Brasil. Cadê as palmas? O pessoal, o pessoal não percebeu que ele tinha acabado? Ficou tipo todo mundo. <risos> Sabe, tipo. <risos>